Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Meus lindos, olha só. Essa casa foi gravada no dia 12 de dezembro de 2020. Ela foi gravada com meu celular Galaxy Note 20. Essa é uma das mais lindas casas do condomínio Sensei.